Então, vamos Imagina falar de amor. amor. Vamos falar de amor. Gente, falar de amor é falar do quê? Falar de amor, quando a gente fala amor, é falar do quê? Falar de vida, é falar algo além daquilo que a gente pode expressar. Não tem como expressar amor. A gente ainda tem uma ideia pálida do amor. Esse amor humano, que já é um começo. É? Ok? Aquele amor que a gente é, dá e espera receber. E se você não recebe, você começa a sofrer. E uma coisa que eu sempre digo, amor não dói. Então, se você está sofrendo, não é amor. Porque o verdadeiro amor é aquele que você sente no seu coração... E é aquele que você entende o que você está sentindo, entende o que o outro está sentindo, e você não cobra, não julga, em se tratando do amor mais comum e que a maioria de nós busca ainda aqui nesse planeta, que é o amor entre o um homem e uma mulher. Então, esse amor que a gente procura Muitas vezes ele acaba desviando o seu curso natural, por quê? Por causa das cobranças, por causa de jogo, de interesse e tantas outras coisas. <risos> Quando, na verdade, o verdadeiro amor é aquele que simplesmente acontece aqui. Aqui, gente, acontece aqui no nosso coração, não acontece no outro a gente só dá ao outro e se ele quiser receber. Quando o amor chega para você, tudo começa a se modificar. Porque você ganha uma conexão direta com a alma, uma conexão direta com o universo. Por quê? Porque nós somos seres universais, nós temos o um universo em nós, nós somos um micro-universo. E como não poderia deixar de ser também, nós temos e nós a Mãe Terra. Que também por si só já é amorosa. Que também por si só já tem muito amor por todos nós. Gente, a Mãe Terra nos acolhe, nos abriga e olha que a gente maltrata ela. E ainda assim ela é só amor e ela está segurando, segurando esse amor. Que agora a gente começa a sentir aqui no nosso coração. Muita gente mudou. Muita gente começou a se buscar. Começou a se amar. E esse é o caminho. Amar a si mesmo. Porque quando você descobre o amor em você. Pronto. É o que precisa acontecer para você amar o outro porque a gente só dá o que tem na gente se você não tem amor então você não consegue dar e eu costumo dizer aos meus pacientes o seguinte tá doendo então você ainda não está amando pode ser qualquer nuance do amor mas ainda não é amor porque o amor compreende o amor, tem até um versozinho né, que fala isso. O amor tudo sente, o amor não cobra, o amor não julga. Gente, eu não sei agora esse versinho. Se falasse é exatamente... a língua dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. Eu nada seria. Então, assim, e é uma verdade. E a gente acha tão bonitinho no papel, mas uma coisa é você ver, outra coisa é você ouvir. Uma coisa é você saber, mas é preciso sentir. E a gente só vai entender realmente o amor quando ele começa a nascer no nosso coração. É aquele amor que você sorri para uma planta. É aquele amor que você olha um pássaro e você sente nas nuvens. Você se vê ali voando. É o amor que você olha o outro... Não vê defeito. Sabe que ele tem, mas você tá enxergando o amor divino no outro. Tá enxergando o amor universal no outro. O amor incondicional. Por quê? Porque tá aqui. está aqui na gente. É, o mestre Jesus falou, ama o próximo como a si mesmo. Hum. Eu sempre digo, gente, eu amo essa frase. E ele não falou ama o próximo e ponto. Ele falou, ama o próximo como a si mesmo. Então, primeiro a gente precisa se amar. O primeiro amor, o amor mais bonito, é o amor próprio. Porque se você é feliz, você não vai incomodar o outro, né? Já tem uma música assim. Se você é feliz, gente feliz não incomoda. E é verdade. Gente que. É ama... verdade. Gente que ama também não vai incomodar, porque as Nossa. pessoas que têm amor no coração, elas só querem o bem do outro. A gente não deseja mais nada, então o que, que a gente quer? O que, que eu quero? O que, que você quer aqui hoje, Bete? Que o amor do nosso coração, que a gente consiga acessar o coração de cada um que tá aqui. O verdadeiro amor, é... ele transborda, né? Ele transborda. Eu acho que eu ainda não tenho esse amor que transborda, tá? Você tem. Mas eu tô no caminho. Você tem esse amor que transborda. E eu vejo nitidamente isso. Mas o importante é a gente entrar no caminho do amor. O importante é a gente dizer, gente, o amor está em mim. Eu só preciso descobrir. A gente precisa fazer o papel do espanador de nós mesmos. Muitas vezes os sofrimentos, os traumas, os bloqueios fazem com que a gente feche o nosso coração. E aí acontece algo muito doloroso. Você não sofre mais, mas você também não ama. Você também não é feliz? E vai ficar naquela coisa morna? Naquela história, deixa a vida me levar, a vida leva eu? E é preciso que a gente olhe para o nosso coração. É preciso que a gente olhe para a nossa dor do eu. Mas está no passado. Eu sou responsável por mim agora. E eu quero descobrir esse amor esse amor que os poetas falam. Esse amor que os músicos falam, esse amor que estão nos versos e nos poemas, esse amor que está em nós, esse amor que vem, ó, da fonte divina. Porque Deus, a fonte criativa, não ia fazer uma imagem, semelhança dele, que não tivesse amor que não fosse amor, que não fosse luz. E a gente, se o a universo gente... todo é amor. O universo todo é amor. E a gente precisa olhar para esse amor que pode ser que ainda esteja um pouco distante de nós no sentido do amor incondicional, do amor que doa sem nada a esperar. Mas gente, se esse amor chegou para você, e hoje eu até publiquei algo nesse sentido, se esse amor chegou aqui no seu coração, só tem um intuito, te curar, fazer crescer e te levar para a luz. É... Posso continuar falando? Porque se você deixar eu vou falando aqui. <risos> Nesse processo nesse processo que nós estamos né, de transição e de ascensão planetária, nós precisamos desenvolver, desenvolver não é acessar a nossa habilidade maior que é a habilidade de amar. Nós viemos aqui para amar, nós viemos aqui para aprendermos a ser felizes, e ser feliz perpassa por amar. Não tem como a gente ser feliz se a gente não tiver vibrando no amor e na paz. Para mim, essa, esses são os três pilares básicos né, do, do nosso acessado à expansão da nossa consciência. Nós expandimos e podemos nos conectar e nos reconhecer expandidos quando a gente está vibrando nessas frequências que é da paz, do amor e da alegria. E, gente, o amor leva a gente para um espaço tão grandioso, tão perfeito, que é indescritível, é, é, é quase impossível a gente descrever, né, Se A gente usa dessas, dessa nossa linguagem, porque a gente precisa trazer uma, uma imagem ilustrativa para que a gente possa compreender né? mas o verdadeiro amor ele é, ele é absolutamente sutil né? ele é absolutamente impalpável ele é indescritível mas ele é infinitamente poderoso e potente então, como a Cida está falando, né? O amor, ele começa de dentro e ele precisa ser primeiramente o amor próprio. ama te a ti mesmo e depois ao teu próximo. E amar a si mesmo é um dos trabalhos internos primordiais de quem está escolhendo ascender primordial para aquele ser que está despertando. É primordial, não adianta eu querer amar quem quer que seja se eu não me amar. Lembrando que tudo é energia e tudo é ressonância. A gente está sempre ressoando com aquilo que a gente está vibrando. O universo traz para a gente... Ele lê a vibração, ele não lê o nosso pedido mental. Né? Ele lê o que a gente está vibrando. Se a gente não tivesse amando, o que chegar para a gente, vão ser mais experiências de não amor próprio. Então, assim, estamos escolhendo ascender, estamos escolhendo viver uma nova realidade. Vai para dentro vai se conhecer e sobretudo te amar. E se amar significa sair do auto julgamento e da auto culpa. É importantíssimo isso. Pode continuar aí, minha amada. Ai, pode continuar, você que tá ótima. <risos> A, a Juliana disse aqui que hoje ela falou exatamente isso que eu falei com as mesmas palavras. Olha só, e querido, amor? né? O amor também é isso. O amor é sincronicidade. Né? O amor é conexão. É você entender o outro sem precisar de palavras. Ou melhor, é você sentir o outro sem que o mundo precise te dizer nada e daí quando você fala que a gente não tem palavras para definir o amor porque realmente a gente não tem a gente só vai saber o que é o amor quando a gente começa a sentir e mais uma vez eu repito amor não dói quem ama não sofre parece estranho, né? Até paradoxal mesmo, mas quando a gente ama verdadeiramente, a gente não sofre. Porque a gente passa a compreender tudo, porque a gente, o que a gente tem aqui é a fonte divina. É o amor de Deus. E esse é o nosso primeiro contato com a luz. E se preencher de amor. Então, aí você vai dizer assim, ah, não, mas aconteceu algo. A gente sente tudo o que acontece e entende o porquê do que acontece. Eu recebi uma mensagem dos arquiturianos, Beth a coisa mais linda, sabe aquela bronca amorosa? <risos> A lembrança é. amorosa de um ser que quer puxar o outro, porque a gente tem muito disso. Eu ainda tenho. É... Aliás, eu acho que eu sempre fui assim e ainda tenho. Eu gostava de um filme e eu queria que a pessoa gostasse e assistisse. Eu lia um livro e saía indicando para todo mundo. Pra... <risos> e... Quem não passou por isso? é assim, é aquela vontade de trazer, gente, olha, conhece isso aqui, que isso aqui é bacana. Gente, sente o amor e eu estava começando a entrar nisso, né? E aí essa semana hum. é, Eu recebi essa mensagem onde diz assim: "A gente precisa ter paciência. A gente precisa Sim. entender que o amor vai chegar para cada um." No momento certo? Sim. E cada um em si vai descobrir a forma de amar para chegar no momento correto e transbordar esse amor. Então, quando você transborda, você já está exercendo a sua mestria, porque os Sim. mestres faziam isso. Os mestres não diziam o que, que um ou outro devia fazer. Eles simplesmente eram amor, amor que transbordava. Então, Sim. como você lembrou, a nossa assinatura energética é o amor. Se você chega e você transpaz, transparece amor, transparece alegria, se dentro de você... As pessoas que se aproximam Vai perceber o que está aqui dentro de você Essa é a sua assinatura energética É a nossa assinatura energética Sim. Então, a bronca veio assim Bronca que eu digo, gente, viu, né? Bronca mesmo, é. tipo, mas lado não, né? É, é aquele o amor. seuzinho de orelha é, Como eu quero receber uma bronca dessa todo dia? Então eu vou falar aqui porque até como terapeuta eu tenho às vezes a ânsia de ajudar meu paciente a, sabe, a trazer ele para a realidade e aí eu preciso respeitar o tempo de todo mundo também. Então assim, quando a gente quer porque quer que alguém entenda o que é amor, sinta o amor, vou dar o amor porque é o tema de hoje, né? Sinta o amor e aquela ânsia de fazer com que o outro perceba seu amor ou sinta seu amor, você acaba fazendo com que a pessoa venha até você. E ela pode não sustentar isso e cair. Porque ela não está pronta. Ela precisa se aprontar, como a borboleta, né? Para voar, precisa aprontar as asas. Então talvez o que eu sinta possa chegar até o outro, e o outro possa dizer não, ela ela tá certa. Então eu vou e aí vai cair porque ainda ele não está pronto para amar. Ou então fico eu daqui puxando o outro para o amor e ele vai subir, mas quando ele subir ele vem se machucando porque ele também não está pronto. Eu estou puxando. Então, o grande segredo é querer, é o autoconhecimento. O grande segredo do amor é olhar para si como um ser divino, é olhar para si como imagem e semelhança da fonte divina. E aí a gente não se cobra, a gente se entende, se compreende, e a gente pode olhar para esse amor e dizer é meu. É meu. Gente, isso não é egoísmo não. Esse amor próprio, esse amor também pertence. E eu vou dar a quem quer receber, enquanto a gente não transborda. Porque quando a gente transborda, a gente dá para quem quer receber. Enquanto a gente não transborda, a gente escolhe a nossa família, a gente escolhe um parceiro. A gente escolhe alguém para dizer, olha, esse amor é seu, você quer? Se você quer o amor, ok, está aqui, é seu, vai te ajudar na caminhada. É, as histórias das chamas gêmeas. Estou apaixonada pelas chamas gêmeas. Vou me especializar nisso, viu, Beth? <risos> a história das chamas gêmeas, gente, muito linda. Então, quando a gente sente esse amor no nosso coração quando a gente olha para ele transbordando, pelo menos aqui para você, é seu, é meu. Quer receber? Ótimo, faça bom proveito, sabe? Todo aqui. <risos> não quer volta para mim quando a gente dá um presente a alguém e alguém não quer esse amor ou não quer esse presente, o que que faz? Ah, eu não quero, já tenho um igual, então obrigada, mas tá? volta pra mim. Então é meu amor. E o que eu quero dizer é que amar é algo maravilhoso. Não importa o tipo de amor. Não importa. Simplesmente ame. Simplesmente se joguem na vida. Simplesmente vá atrás. Porque, como você falou, a gente tá aqui para ser feliz. Só isso. Então, brincar de ser feliz não é ser feliz. Nós estamos caminhando para a quinta dimensão. E, gente, nos foi, por amor, nos foi dada a oportunidade da gente migrar para a quinta dimensão com os nossos corpos físicos. E daí, a gente está vendo tantas mudanças né, no o DNA, tanta coisa acontecendo, a espiritualidade, os nossos irmãos estelares, os arquiturianos que amorosamente nos levam para as câmeras de cura, as câmeras de cura que nos traz tanto amor, tantas curas, para que a gente possa se adaptar a esse novo momento, isso é amor. Amor por amor. E a gente Como precisa... você estava falando... Como você estava falando, dessa questão da gente querer levar o outro né? para o nosso amor. Impingir ao outro aquilo que a gente acha que é o melhor. o que foi bom para a gente, então vai ser bom para você. Então, meia esse livro, assista esse filme, faça isso, faça aquilo. A gente está num processo que se requer o autoconhecimento. E esse autoconhecimento requer, sobretudo, respeito. O respeito por si próprio, né? porque no autoconhecimento a gente conhece os nossos limites, conhece as nossas condições né? e a gente vai buscando cada vez mais a nossa alegria de viver, a nossa paz, a nossa harmonia, o amor próprio. Mas, sobretudo, a gente precisa nesse momento desenvolver o respeito ao outro, né? ao processo do outro, como você falou, né? o outro vai ter o tempo dele, é a mesma coisa. A gente está escolhendo fazer ascensão planetária e a gente quer que todos os nossos entes amados também escolham fazer. Entretanto, a escolha deles não é nossa. A gente não pode escolher que os filhos vão nem que os filhos deixem de ir nem que o marido, nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, nem a tia, nem o tio. Não tem como. A escolha é individual, intransferível. Então, nós podemos precisamos olhar para todos os seres com respeito, respeitando a escolha deles, respeitando o momento deles. Em algum momento eles farão a escolha de ascender, Se for nessa vida, se for na próxima, não importa. O momento é dele. A gente é apenas um coadjuvante na vida do outro. A gente não é o ator principal, o ator principal nós somos só da nossa vida. Então é a gente reconhecer o nosso amor, o auto-amor, né? mas sobretudo respeitar o outro. E uma coisa muito importante é a gente olhar para o outro, sabendo que ele também é luz, que ele também é amor. Se naquele momento ele ainda não está reconhecendo o seu amor próprio, se ele não está reconhecendo que ele é luz ou que ele é amor, ele vai reconhecer mais na frente. Mas a gente já consegue olhar e reconhecer. Isso muda todos os relacionamentos. Todos. Independente de quais sejam. Olha para o outro com amor. Não só no sentido de você dar a ele o amor que você quer que ele aceite. Apenas olhe com amor, envie amor. Seja o amor na vida de outra pessoa, uhum. mas para isso você precisa ter o auto-amor. Ele precisa estar tá desenvolvido. Porque quando você está com o auto-amor desenvolvido, você não fica na expectativa que o outro lhe retribua de acordo com o que você espera que ele te dê. O outro nunca vai corresponder às suas expectativas. E é por isso que a gente se frustra tanto. Né? Porque a gente quer amar, mas a gente quer que o outro atenda às minhas expectativas, me dê o que eu quero. O outro não vai dar o que você quer. O outro vai dar o que ele tem para dar. Ele tem e ele vai receber na medida em que ele tiver condições de receber. Porque a gente só recebe aquilo que a gente tem condições de receber. E seres das estrelas, os seres de luz estão aí brindando todos os dias com tanta frequência, com tanta energia, com tanto amor. Mas a gente só recebe, primeiro se a gente se abrir para receber e depois na medida em que a gente pode receber. Perfeito. Perfeito. A gente recebe se estiver receptivo, porque se não tiver, não tem jeito. E isso vale para tudo, até o amor divino, os seres de luz, uhum. eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então é preciso... Integralmente. Estar... Integralmente. Integralmente. Eu trabalho com a terapia multidimensional também e sempre... Que eu vou fazer um trabalho. Se eu vou fazer um trabalho para você, eu preciso pedir autorização para você. Eu não posso invadir a sua consciência, mesmo que seja com a espiritualidade, mas eu não posso invadir a sua consciência sem que você me autorize. Sim. Porque a gente precisa, o outro precisa estar receptivo eu preciso Sim. estar receptiva então o nosso planeta ele está melhorando gradativamente por quê porque muita gente resolveu se abrir para a vida resolveu aceitar algo melhor algo maior a luz é o momento onde a gente orou pediu tanto e agora chegou mas chegou por quê? Porque a gente se abriu para receber, que a gente talvez esteja pronto. E se não tiver pronto, vamos nos aprontar para receber. Porque o amor também é assim. O amor só chega nas nossas vidas se a gente tiver pronto. Se não estiver hum. pronto, ele não chega. E aí, a bonitinha aqui, sabe? Acha que já está pronta para o amor. <risos> Até que ela conhece o amor e o amor fala. Ó, oh, não está pronta não. Tem muita coisa aí ainda para você aprender. Tem muitas coisas para você trabalhar ainda. Porque amar é isso. É você se olhar e se trabalhar. É você ter condições de olhar para si mesmo e dizer, poxa, eu preciso curar essa minha ferida. Eu preciso curar essa minha mágoa. E tá tudo bem. Uhum. É isso É o início? Sim. Então, começa pelo amor humano, começa pelo amor interesse, começa pelo amor, qualquer tipo de amor é válido. Tudo é um processo. E é um processo energético, é um processo de permissão. Então, quando você se permite, você segue o fluxo. Mas se você não se permitir, o amor não vai entrar, a porta está fechada. E aí começa o sofrimento, porque não temos mais tempo, a gente precisa aprender. E só tem dois caminhos para o aprendizado. Isso todo mundo conhece É o amor Ou a dor Então se a gente se abre Para o amor A gente cresce Na tranquilidade Dói menos, sabe que dói menos? Vai doer Por quê? Porque a gente precisa Diminuir o ego Ego não combina com amor Uma dica Valiosa Diminui o ego, apaga um pouco o ego, porque à medida que o ego for diminuído, à medida que o ego for sendo visto, aí o amor começa a ganhar espaço, mas amor e ego não, não entra, não vai. É porque então, o ego, o ego é da terceira dimensão e o amor... É da quinta dimensão. E eu acredito que todos nós queremos ir para a quinta dimensão. Quem não? Então, qual é o com caminho? Certeza. Qual o caminho? O amor. Ainda hoje eu estava falando com uma pessoa e ela me disse assim. Ah, eu amo muito meu ex. Eu falei, mas eu e falou algumas outras coisas e eu falei ama mesmo porque quando a gente ama a gente solta quando a gente ama a gente libera a gente deixa aí a gente entende e essa é a beleza das chamas gêmeas porque porque quando você encontra alguém que é a sua metade Necessariamente você não precisa estar unida com essa pessoa Porque as suas almas já estão unidas A conexão já foi feita Então eu costumo dizer, Beth, que uma coisa que eu, linda que eu descobri uhum. É o seguinte, quando você ama alguém Quando você está com alguém E principalmente a gente se falando de chama gêmea Que é a sua outra parte Que é a chama gêmea, posso falar um pouquinho sobre isso? Pode. O que é a chama gêmea é quando nós, energeticamente, espiritualmente, nós já crescemos tanto que a gente não cabe. Assim, gente, uma analogia, tá? para entender. A gente não cabe mais num corpo só. Aí a gente tem fractal de alma. É assim que nascem os fractais de alma. As almas se dividem. Não dá mais para habitar um corpo. Então as almas se dividem, então cria-se os fractais. Então uma parte sua, está aqui em alguém? Uma parte minha está circulando por aí. Isso se falando de uma das divisões, tendo em vista que a gente se divide em 144, por aí vai. Então quando isso acontece... Então, à medida que você se cuida, que você se cura, que você se ama, que sua energia se eleva, essa parte aqui sente. Você não precisa necessariamente estar coladinha com ela. Ela vai sentir. Quando eu estou triste, quando eu estou, é, digamos assim, com muito ego, com muita dor, a pessoa vai sentir aqui. Por quê? Porque somos chamas gêmeas. Então, olha como o amor é lindo. A gente é capaz de penetrar um outro ser humano através do sentir. Isso não é uma invasão. Porque se a gente for olhar nível de colorir, Betty é azul e eu sou verde. Mas eu amo tanto Betty que tem um pedacinho do azul aqui em mim. E como eu sei que ela me ama, porque ela ama todo mundo, <risos> tem, dentro ah, dela, tem dentro dela um pedacinho verde Então se esse pedacinho verde está feliz Bete recebe essa felicidade Se Bete está Sim. feliz, eu recebo essa, essa felicidade E isso é amor Isso só acontece se a gente se permitir Se a gente se abrir para o amor que a gente dê essa permissão. Eu, eu quero amar. Sem medo. Porque amor não dói. Gente, eu adoro dizer isso. Porque agora eu sei que amor não dói. O verdadeiro amor é expansão. É leve. O verdadeiro amor, ele não traz peso. Ele não vem com dificuldade. Ele é fluido. Leve tudo na vida, se você estiver sentindo que está pesado, que você está arrastando aquilo, aquilo não é amor. Não é amor. Uma situação penosa, ela não está regada com amor. Então, é, a gente está tá aprendendo a escolher. E a gente precisa reconhecer o que escolher. Porque no campo das infinitas possibilidades, nós podemos escolher tudo. Qualquer coisa que você pensar ou intencionar, você pode realizar. Mas nem sempre é fluido e leve. Às vezes a gente está só repetindo um modelo. Repetindo aquele. É como se a gente comprasse uma marca de carro e a gente gostasse tanto daquele carro que toda vez que a gente fosse trocar de carro, a gente escolhia o mesmo carro. Só que existem outros carros e a sua vida vai mudando e às vezes a sua família cresceu, você precisa de um carro maior. Mas você não abre mão porque aquele carro você gosta. Então você não quer experimentar um novo carro. É assim a escolha na vida. A gente se prende àquele modelo que a gente gosta, que a gente está acostumado. Muitas vezes a gente já nem gosta mais. Algum dia gostou, mas já não gosta mais. E a gente fica ali repetindo, repetindo, repetindo. Com medo de passar para um outro. Uma nova experiência. O amor, quando ele é sentido no coração, a gente vai para uma outra experiência sem medo. Porque o amor é o oposto do medo Se na terceira dimensão nós estamos baseados no medo e na ilusão Na quinta dimensão a gente está baseado na paz e no amor Sabe os, os hippies né, da, da década de 70? Paz e amor, bicho né? claro. Aqui foi só uma, uma referência, tá? Porque o que eles pregavam não é o amor que eu estou falando, nem a paz que eu estou falando. Mas não deixa de ser amor, né? É, mas era um amor um tanto quanto distorcido. Porque era o um amor da terceira dimensão, que era utilizado por uma, umas outras questões que eu não vou entrar aqui. Mas assim, o amor que a gente está indo hoje, o amor da quinta dimensão, ele é leve e fluido. É aquele espaço que você encontra dentro de você, você expande, você sabe. Não é um amor pensado, é um amor sentido, percebido, num outro nível de consciência que a gente ainda não tem racionalizado. Ele é novo. Não alcança. Não, ele é maior, sabe? É maior do que o que a gente tem ideia. É maior do que o que a gente já experimentou em todas as nossas experiências anteriores nessa terceira dimensão. Porque ele não é dessa dimensão. Pra ele entender. é da outra pra dimensão. Para entender, né? entender isso. Tudo. E ele é tão grande que a gente precisa sentir ele aos poucos. Porque ele vai sempre aumentando aumentando e aumentando. E se nós recebêssemos toda a carga de amor, do amor completo que existe, o amor que a fonte derrama sobre nós, se nós recebêssemos ele na sua integridade, na sua inteireza, a gente não daria conta. Então a gente vai aos poucos. E é por isso que nós não devemos nos culpar nem nos julgar porque a gente só faz aquilo que a gente dá conta. Faz parte do nosso processo enquanto humanos em transição. E realmente é um processo. É preciso. Mas não, precisa, não precisa ser doloroso. Não. E Ele pode não ser leve. Ser... E para não ser doloroso, é preciso aceitar. Simplesmente isso, aceitar. Enquanto a gente estiver brigando com determinadas atitudes nossas, enquanto a gente estiver brigando com as nossas sombras, com os nossos defeitos, a gente não cresce. A gente não evolui e a gente não encontra o amor porque a gente precisa aceitar aceitação. É a palavra de ordem para que a gente possa modificar alguma coisa. Aceitar os nossos defeitos, as nossas sombras e iluminar trabalhar os nossos defeitos, iluminar as nossas sombras. Até pouco tempo a gente tinha medo da sombra, porque a sombra era maior, as guerras, a violência. Sabe? E muita gente diz não, mas nada mudou. Mudou, mudou a minha visão, mudou a sua visão. Uhum. Mudou algo dentro de você que passou a ver o outro lado da moeda. Uhum. O começa a surgir aí. Quando a gente olha para isso, a gente lembra, opa, eu já sou um palitinho de fósforo aceso. Esse palitinho de fósforo, se você abre um quarto escuro e você risca um palitinho de fósforo, ele vai iluminar. Aquele quarto vai iluminar e a sombra vai se tornar menor. Então, se a gente lembrar que nós somos luzes, todos nós somos luzes, todos nós temos o nosso poder pessoal, temos o nosso amor divino. Se a gente trouxer isso a consciência, a gente começa a fortalecer esse palitinho de fósforo que não vai mais se apagar porque a gente não retroage, não. a gente só ascende. Então, nesse momento, se a gente observar, a gente tá aqui, como esse paletinho de fósforo, e como tal, a gente pode enfrentar, ou melhor, iluminar as nossas sombras. A Sim. gente começa a adquirir um pouco mais de amor para olhar para os nossos defeitos e dizer sim eu sei eu sou uma pessoa ciumenta por exemplo mas eu não quero mais ser assim é a luz sendo levada é a compreensão e para poder mudar precisa aceitar aí vem a aceitação ok eu sou assim mas eu não quero mais ser desse jeito eu sou dessa forma mas eu quero ser diferente, eu faço parte de um novo momento. Nós estamos fazendo parte de um novo momento. Nós estamos fazendo parte da quinta dimensão. Um pé lá e um cá. E aí me lembrou a historinha do, do lobo. Qual é o lobo que vai vencer? É aquele que a gente mais alimentar. Isso. Então... Se a gente está com o pé na quinta, ou seja, naqueles momentos de paz, de amor, de permissividade, de abrir para o outro, para a vida, para o mundo, para a luz, para o amor, a gente está aqui. Mas quando a gente desce e a gente fica vibrando ainda nas coisas, nos nossos defeitos, no, nas dificuldades, no mundo, dos desafios... Se a gente vibra aqui, a gente está com o pé na terceira dimensão. E aí fica a pergunta, onde eu quero estar? O que vai ser melhor para mim? O que eu preciso fazer para ser uma melhor versão de mim mesma? O que eu preciso fazer para trazer o amor para o meu coração? E pode fazer essa pergunta como o Kryon fala, gente, eu sou. <risos> Apaixonada eu, eu amo, amo, amo, amo o Então Como ele mesmo diz Pergunta, pergunta pra você Pergunta pra seu eu divino Seu eu superior Pergunta para o espírito Querido espírito Diga-me o que eu preciso saber E entrega Confia Só isso E vai a luta porque o amor Todo esse processo sair. é de entrega. E o amor precisa sair, Beth. O amor está aqui, o amor está aí, o amor está dentro do, do coração de cada ser lindo que está assistindo agora, que vai assistir depois. O amor está em você, já está aí. Só precisa olhar para ele, só precisa buscar, se conectar tá aí, tá aqui, é nosso, é nosso, sabe? É pra gente usar, é pra gente ser feliz, gente, vamos Sim. ser felizes, a gente só precisa disso, tudo se torna mais fácil, Sim. quando a gente tem algo que nos motiva, que nos faz crescer, segue, segura, anda, porque a gente só precisa disso. A gente só precisa de amor. E quando a gente tem amor, a gente se sente amada. Quando você não tem amor, quando eu não tenho amor, não adianta ninguém dizer eu te amo. Eu não sinto, então não adianta. Mas não quando acredita a gente que sinta, o outro sente. Não acredita que o outro sente. Então, se alguém chega para mim e fala, eu te amo, se eu não tenho amor em mim, eu não vou conseguir afetar. Como diz meu professor, a gente só reconhece aquilo que conhece. Então, é preciso que eu conheça o amor para reconhecer o amor em você. Senão, eu vou achar que é qualquer outra coisa. É isso mesmo. Assim, falando de amor, Beth, eu vou dizer agora: me invadiu uma onda de amor. Ai, meu Deus, que coisa gostosa. Tu acha que tu tá sozinha, criatura? Ai, gente. Que amor. Tão amada. Eu agradeço demais você estar tá aqui com a gente, falando de amor. Trazendo o seu amor pra gente. Você é uma pessoa muito amorosa e permitindo, né? trazendo para a gente essas reflexões para que a gente possa expandir mais a nossa compreensão, no nosso sentimento. É, a, a Tati está querendo o coração de Sananda pulsando no nosso coração. Eu sou suspeita para falar de Sananda, não posso falar dele porque eu me emociono é um ser muito quem querido sabe, então. do meu coração ai quem sabe você não está sentindo assim nenhuma vontade de falar de canalizar de canalizar <risos> então, canalizar para mim é uma das coisas mais simples só me conectar e eu canalizo então, é, nunca sei canalizou. nunca sei canalizou nunca sei daí. quem vem eu, eu nunca sei qual vendo? é a consciência eu que, que vem Deixa o amor vir. A última você fala do meu planeta. Olha, gente, do meu planeta. Ah, que chique eu, viu? <risos> Como se fosse o Samuel. Gente, e foi assim, uma comunicação tão amorosa. Né? Então, assim, não preciso saber, basta dizer, é o amor. Olha, Ryan nunca foi um ser, nunca encarnou. Mas, pra mim, ele é o amor é cruel, porque a gente ainda tá na... tudo é muito linear e a gente precisa de nome e a gente precisa de começo, meio e fim e a gente quer explicação para tudo porque a gente ainda não aprendeu só a sentir e a gente duvida da gente mesmo e a gente quer saber com o nome do nosso anjo da guarda quem é que tá mentuindo quem é que tá falando, né? a gente não precisa disso, né? Hoje eu tá, estava dizendo a uma pessoa que eu fiz um atendimento E eu digo para todas as pessoas que vêm fazer atendimento comigo Que eu não prevejo o um futuro Então assim, se a pessoa vier para mim esperando que eu fale sobre curiosidades Fale da vida de outra pessoa Ou que eu diga que vai ser do futuro dela Não tenha Porque eu não faço esse tipo de atendimento por quê? Porque vai contra o que eu acredito. Se eu acredito num campo de infinitas possibilidades, não estaria coerente eu acreditar em determinismo. Com certeza. Então, eu não posso dizer para você, olha, daqui a dois anos você vai encontrar o homem da sua vida, você vai se casar e ele vai se chamar Pedro. Hum? Então... Eu vou lhe colocar numa situação que você vai passar a partir dali a acreditar que daqui a dois anos você vai casar e que você vai encontrar um Pedro. Todo homem que se chamar Pedro, você vai achar que ele é o homem da sua vida. Né? E se você não casar daqui a dois anos, porque você fez escolhas totalmente diferentes, porque essa possibilidade existe, né? ela está no campo quântico... Né? Mas se você fizer outras escolhas que não te levarem para essa única possibilidade, você vai passar dois anos da sua vida sem fazer outras escolhas que poderiam te levar para um relacionamento feliz com o Marcelo, com o Marcos, com o Antônio, seja lá com quem for, porque você está esperando um Pedro. É, então, assim, gente, existe um campo de infinitas possibilidades. Você pode acessar tudo. Se você escolher, se você se conectar, você vibrar naquela frequência, aquilo que você está escolhendo, chega para você. Cai no seu colo de presente. Você só tem que vibrar naquilo que você está escolhendo. E você pode dizer não para qualquer outra possibilidade que você acha que não é aquilo. Você pode escolher dizer não para alguma coisa que, podemos dizer assim, que seja iminente na sua vida. Você pode escolher outra coisa diferente. A gente é que se limita. Porque a gente acredita que o amor é limitado e o amor é ilimitado. E o amor é a liga do universo. Uhum. É ele que liga todas as coisas, todas as partículas, todas as moléculas, todos os átomos, todos os quantos É o amor. O amor é pura energia. E eu vou trazer uma canalização sim. Gratidão. Agora eu vou, vou tirar o, o, o fone Porque eu estou segurando o, o celular né? Porque o fone fica por baixo E aí é possível que eu não te escute Fique tranquila A gente vai se preparar para receber Essa canalização Com muito amor Que vocês me permitam E deixe o amor Para Vamos levar atenção para o nosso coração e sentir essa força propulsora que é o amor. Que bate de forma desenfreada no nosso coração. Porque ele está querendo se fazer ouvir. Nós estamos insistindo em calá-lo. Amados, queridos, vocês são luz e são amor. E nós estamos felizes em ouvi-los aqui esta noite falando do amor de forma tão amorosa. E nós podemos dizer para vocês com toda certeza de que essa é a força maior que vocês têm enquanto seres de luz. Se vocês focarem apenas em expandir o seu amor, em acessar o seu amor, vocês estão farindo, fazendo o seu trabalho completamente. Meu amado filho Jesus, quando esteve com vocês, ele propagou a paz e o amor. Mas ele não foi ouvido naquela época, porque não havia as condições, a consciência humana ainda muito tosca, não conseguia perceber, vocês podem pensar que então por quê? ele saiu de onde estava diminuiu o seu brilho intensamente e veio a esse minúsculo planeta apenas para semear se ele não seria escutado. Porque como eu mesmo acabei de falar, ele veio arar a terra e semear a humanidade não percebia qual era a sua real mensagem. Mas durante todo esse tempo que a sua mensagem foi distorcida, foi tratada das mais diversas maneiras, não teve nenhuma importância. Porque ele esteve aqui, ele habitou aqui, ele arou e ele semeou. E a consciência que hoje desperta, os corações que hoje despertam, são frutos daquela semeadura há dois mil anos atrás. Então, queridos... Nada é em vão. Nenhuma folha cai sem a presença, sem a autorização do Pai. E Eu digo isso para que vocês olhem para as suas vidas e reconheçam todo o caminho que vocês percorreram e que tudo está certo. Não tem nada errado. Saiam do papel de algozes de vocês mesmos se lastimando e vitimizando por coisas tão pequenas quando o que importa, na verdade, é o amor. É o amor que vem de Deus Da fonte criadora De tudo que é O amor Que é a fonte de todo esse universo Criado Do qual você faz parte Do qual você Também é uma fonte de amor Eu sou mãe Maria e eu amo vocês. Eu trabalho aqui, neste órbito terrestre, há tempo suficiente para conhecer o coração de cada um de vocês. E amo-os profundamente, independente do que vocês pensam que são. Independente de onde vocês se colocam. E vos digo. Se nós que estamos aqui. Amamos tanto vocês. Independente do que pensam que são. Isso. Deveria ser um convite muito maior. Para que vocês. Olhassem para vocês mesmos. E começassem. O processo do alto amor, incentivando todos os dias, ampliando o seu amor para todas as coisas, todas as pessoas, todas as situações, para todo mundo, para todo o planeta. Amados seres de luz, vocês são amor. Nós somos amor. E nós amamos. Que junto a Sana não dá nada e muitos outros deixamos com vocês o nosso amor Muito amor, né? Gratidão. Gratidão por essa vivência de amor. Gratidão, amada, por sua presença aqui. A Cida está no, no Instagram como psi. Maria, Maria. Cílios? Ah, é. Maria Aparecida. Pronto. Ai. Gratidão. Um beijo Bom, no coração beijo. de todos vocês. Que o amor e a luz estejam sempre com você e com todos. Gratidão. Eu tô aqui molinha, molinha. Então, beijo no coração. Beijo, gente. Obrigada. Gratidão. Obrigada, beijo. Gratidão, amada.